O quântico se tornou lucrativo O quântico agora é divino O quântico pode ser seu amigo Se você pagar o dízimo O quântico é o bem absoluto O quântico sempre resolve tudo O quântico além do raciocínio Se você pagar o dinheiro Da morte traz o temido, pânico. Você se acalma quando compra o quântico. Quântico. Consciência da morte traz o temido, pânico. Você se acalma quando compra o quântico. Quântico no físico. No físico. Quântico. Entrelaçamento Além do espaço e do tempo Compre o seu quântico médico Use o seu cartão de crédito Para o quântico Divino lucrativo Pecado Tudo aquilo que é físico Usa da carência do indivíduo Concorrência Para o cristianismo No físico